Quantos cabelos uma mulher pode ter? Katy Perry tem quantos ela quiser e não vai parar. Meu cabelo natural é da cor dessa raiz, ah. sem graça. Não. É. Talvez eu chegue ao Brasil com um cabelo diferente. Os fãs brasileiros esperam ansiosos, uma rainha acessível, uma fada. Ou apenas morta linda. Okay, well, isso veio da internet, internet claro. And Meus fãs me dizem morta linda, em vez de ai meu oh, Deus. Oh my God, it's morta linda. Os brasileiros são muito <risos> apaixonados <risos> por música. É tão lindo isso. So e me escrevem really muito nas redes sociais. Kate espera que todo esse amor apareça nos três shows que ela faz no Brasil este mês. Eu vou, oh, canto, faço brincadeiras, é bem divertido. It's so divertido. Kate já veio duas vezes ao Brasil. No Rock in Rio, o público delirou com a energia da cantora americana que hoje tem 33 anos. Quero que to bring, todos fiquem uh, felizes. E ela tá falando sério quando diz que so, quer agradar. Depois de aprender a falar morta linda, Kate quer aprender mais português. Eu ensino uma expressão que acho que ela vai gostar. It's Miga sua louca. Miga sua louca? Yeah. Ela me pergunta o que quer dizer. Eu digo você que é, é algo crazy. como, amiga, você tá maluca. Amiga, sou louca! Essa sou, sou eu. Amiga, sou louca. Yeah. Sou yeah. a louca. Eu acho que o português está dentro de mim. Algumas pessoas me dizem isso. É natural. É natural. Tão natural que no ano passado, Kate decidiu chamar uma estrela brasileira para fazer um clipe de apresentação de uma música nova. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Gretchen! Gretchen, miga, só louca. Kate conta que os seguidores mandavam muitos memes da Gretchen. Resolveu chamá-la para participar de um clipe. Gretchen, claro, topou na hora. Swish, swish, bish. Eu não a conheço, tava esperando ir pro Brasil para isso. Eu acho que ela tem que subir comigo no palco. Então a gente vai ligar para Gretchen, que é amiga sua louca. De Katy Perry. É gente, sol fantástico. Não! Oh my meu, meu Deus, Deus Gretchen! Tô, tô muito feliz de finalmente te conhecer! Eu. Ah, ela tá super feliz! Oh, Minha, a gente tá aqui super feliz. Nossa, eu, eu, principalmente, de poder estar tá conhecendo ela pela primeira vez, assim, tão de pertinho, eu acho ela linda e simplesmente um escândalo. Ela é so expressive. expressiva, dizendo que você é muito expressiva, que todo mundo adora você, que você é muito expressiva. quem te pergunta onde Gretchen mora. I live em Mônaco, in France Ok, girl! Distância é o de menos para essa nova amizade. Eu quero pôr a minha casa aqui do Brasil à disposição dela, que é em Recife, para que ela possa pegar uma praia maravilhosa lá. Yes! Eu quero falar agora para ela em inglês, para ela entender. It's such an honor to talk to you. Thank you for being part of this new phase. Of my career. Fantástico! Fantástico, muito Sim, obrigada. Muito Isso foi maravilhoso. Você que é muito Você talentosa. É muito Elas estão tirando selfie pela internet. Yes, <risos> Queen! Lisa, Você manda foto é. pra gente? Eu you. te amo! Obrigado, sou <risos> louca!